Olá, meu nome é Melina Iannuzzi, sou esteticista, especialista em micropigmentação e fotodepilação. Sou londrinense e escolhi Londrina para abrir minha clínica de micropigmentação estética porque confio em Londrina. É uma cidade que está em pleno desenvolvimento, por isso o meu negócio é Londrina.